Olá, eu sei que faz muito tempo, mas estou aqui de volta e dessa vez eu vou mostrar um rig de lights, né? um grid de luzes que eu criei para uma... um projeto que eu estava fazendo um tempo atrás. Isso que eu montei aqui agora para vocês é só um exemplo para você poder ver de como é que funciona esse grid e a facilidade que eu tenho de controlar as luzes. como você pode ver eu tenho um grid com quatro luzes né pode eu posso colocar quantas luzes eu quiser contando que o seu After Effects aguente o o volume de, de, de, de objetos né com como você pode ver esse é o meu computador é um computador razoavelmente poderoso mas como os objetos como são todos os objetos 3D com sombra e quatro luzes e textura, ele está ficando um pouco pesado, então eu vou simplificar um pouco mostrando para vocês, simplesmente só as luzes para você ver se você consegue entender como funciona se você reparou eu tenho, além das quatro luzes eu tenho um objeto nulo né? aquele objeto que a gente usa para controlar outros objetos de forma transparente ou para poder adicionar expressões a ele e esse objeto é quem está fazendo minhas luzes se moverem. Com, então isso facilita muito, porque eu tenho, eu tenho apenas um keyframe, ou seja, eu tenho apenas um, um, um conjunto de keyframes em um, uma camada, e essa única camada, esse único objeto, é quem está fazendo mover as outras quatro luzes. E a vantagem disso é que eu posso fazer um grid com 4, 8, 80 luzes, se eu precisar, né? eu nunca cheguei a fazer tanta, tanta luz junta, mas a facilidade é essa. E nada mais que eu preciso é de uma simples expressão para poder fazer um, as minhas luzes seguirem esse objeto. Então, para começar o exemplo, eu vou, vou mostrar uma composição vazia, né, uma nova composição. Não me importa agora o tamanho ou duração, eu simplesmente preciso criar as luzes. E para poder ter mais controle, eu prefiro criar uma luz de spot. Porque ela tem o um alvo e ela tem a base dela também, né? a cabeça. Então com isso eu consigo mover a minha luz. Eu vou, vou criar então de novo meu grid com quatro luzes. E só para vocês poderem ver que são quatro luzes totalmente independentes, eu vou posicionar em, basicamente, em, praticamente, em, yeah, em, em qualquer lugar da tela, só para poder separar uma luz da outra. Eu não estou me importando agora com precisão, com, com qualidade da luz, com parâmetros da luz. Eu só simplesmente quero mostrar como funciona, o, o, como fazer para montar esse grid automatizado. Então, uma vez que eu posicionei as quatro luzes, para vocês poderem ver, pode ver que toda, cada uma delas tem o seu próprio caminho, a sua própria posição e o seu próprio target. Vou criar então agora os objetos nulos. Ele já vem com um tamanho padrão A única coisa que eu não gosto dele é que ele tem o Anchor Point em um dos cantos Mas eu vou resolver isso já já Então a primeira coisa é sempre dar o um nome né? Eu sempre tento manter o meu objeto o mais organizado possível E eu vou cham... eu vou ter o, subjet... Vai ser o meu controle principal Onde eu vou fazer as luzes se moverem Obviamente ele tem que ser um objeto 3D porque como as luzes podem se mover em três dimensões, eu também quero que o meu controle possa se mover em três dimensões. Então eu posso ver em, em duas telas para poder ver. Agora eu posso ver aqui de frente, né, o que é essa é a minha câmera e do outro lado está vendo o, pelo topo. O meu controle então, a primeira coisa que eu vou fazer nele é corrigir o meu anchor point. Então eu, eu, eu prefiro que ele esteja no centro. Então eu faço isso e eu posso agora mover ele para qualquer lugar que eu queira né, e tentar botar ele é, aproximadamente no centro da minha tela. O segundo controle que eu vou criar vai ser para o alvo da, da, das luzes, ou seja, para onde as luzes estão mirando, que eu também né, fica uma opção extra, me dá mais controle também e obviamente eu vou poder mover todas as luzes ao mesmo tempo. Por que, que eu estou fazendo isso? Porque, que, porque todas as luzes têm a, a posição e o, o alvo. O, os New Objects, eles vão ter a opção de Position e Anchor Point. Então, as luzes, eu vou fazer a mesma coisa com elas. Eu vou selecionar o parâmetro nas luzes. E no caso do, do, do meu alvo, a única diferença é essa. Eu não quero mexer né, nos dois controles, eu não quero mexer no Anchor Point, porque o Anchor Point não vai fazer diferença nenhuma para mim. Eu quero mover a posição geral. Então o que eu tenho que fazer agora é linkar minhas luzes, né, ou pelo menos o alvo das minhas luzes, no alvo, no, na posição do meu alvo. Então o que eu vou fazer é eu preciso que os valores sejam os mesmos do meu target. A forma mais fácil de fazer isso é criando expressões, então eu posso pegar o meu Pick Whip e levar até a, o parâmetro do meu alvo e ele automaticamente cria essa expressão para mim. Eu faço o mesmo para todas as luzes. E como você pode ver agora todas as luzes estão linkando para exatamente o mesmo ponto que é o, meu, o meu, esse meu controle de alvo. Se eu movo o meu controle todas as luzes olham para o mesmo ponto. Então, eu diria que isso é metade do problema resolvido para fazer o, o controle a ideia é a mesma. Lembrando que como é um objeto que trabalha em três dimensões, eu posso mover as, minha, as minhas luzes, fazer, fazer elas olharem através do, de mover o meu target, eu posso fazer minhas luzes olharem para qualquer ponto. Para mover o, as luzes em si, eu mudo para a posição, porque agora eu vou, mudar, eu vou alterar a posição inicial. Para não correr risco, eu estou bloqueando o target, e para não fazer confusão, eu escondo ele, então eu não posso mais selecionar. Eu volto para o volto meu controle, em todas as luzes eu, em posição eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz para o target então agora eu vou linkar todas as, as expressão, a expressão o, o, a posição do, do controle para poder ter as posições das luzes relativas à posição desse meu controle. Você pode reparar que assim que eu criei a minha expressão as minhas luzes estão movendo para onde o meu controle está. Da mesma forma que aconteceu com o target. Se eu mover agora então o meu controle... todas as minhas luzes vão mover de acordo com ele. E todas elas vão estar olhando sempre para o centro, porque no momento é onde está o meu target, o meu alvo. Mas isso cria um problema, por quê? Todas as luzes elas estão usando a mesma posição do meu, do meu controle, e eu não quero isso. O que eu preciso fazer, então, é adicionar uma nova expressão que é transformar a posição, né, pegando a posição atual da minha luz, que é esse transform position, mais a posição do meu controle. Então é uma expressão fácil de editar, fácil de criar, mas que vai fazer toda a diferença. Se eu olhar agora a minha luz, que antes estava na mesma posição do meu controle, agora ela tem a sua posição própria. Então eu estou somando a posição atual da minha luz, né, o valor que eu tenho em x e y, mais a posição atual do meu controle. Então com isso eu posso, depois disso, né, eu posso realmente posicionar minhas luzes, criando o meu grid, e eu posso fazer isso pelo viewer ou pelos valores. Sempre que ele me mostrar os valores amarelos, é o meu valor atual da minha luz, e o valor em vermelho, é o valor com o script. Se você não lembrar de cabeça como, como faz o, a expressão, você pode procurar no menu. Eu desacostumei a usar o menu, então eu acabo brigando um pouco para poder achar onde fica a expressão, mas nada que, nada que um pouquinho de procura a, ajude você, a você acabe achando. E por um lado também é bom você dar uma pesquisada nesses, nesses valores todos para poder ver o que é possível de fazer com, com as expressões. Então tá aí. Só vou, só editar o resto, não vou perder tempo procurando. Mas na verdade, como essas luzes todas, elas seguem o mesmo princípio, a, a solução mais fácil é, eu crio a expressão para uma e simplesmente colo, copio e colo na, no, nos outro, nas outras luzes, que, que tem que seguir o mesmo princípio. Então você vai reparar que todas as luzes vão se mover para pontos próximos no, no, no grid. E o que eu preciso fazer depois disso é apenas... Corrigir a posição final das minhas luzes. É yeah, só tomar cuidado para não, na hora de copiar e colar, não colar demais. que pode, pode criar uma expressão duplicada, mas é fácil de identificar porque ou ele vai te retornar um erro, ou você vai ver que a luz está numa posição que não faz sentido em relação às outras. Então agora eu posso posicionar minha luz, ou as minhas luzes. eu diria que esse é o único momento que você vai perder um pouco mais de tempo né criando a posição inicial ou criando o grid inicial porque depois que você tiver agora você já tem a expressão funcionando você já tem os controles funcionando então a partir de agora você já consegue movimentar pelo pelo pelos controles e ter e poder animar né ou posicionar posicionar se você precisar não precisar animar quantas luzes você tiver na sua cena ao mesmo tempo. Lembrando de, mais uma vez, que é um objeto 3D, então eu posso mover essas luzes em qualquer lugar no espaço e elas vão corresponder ao meu controle. Para ficar mais fácil de entender o que está acontecendo, eu vou criar um, um shape né? É mais fácil criar um shape usando a, o menu superior Que aí eu posso fazer o do meu desenho Então eu vou fazer um retângulo qualquer Obviamente ele tem que ser objeto 3D Para poder receber a iluminação Vou posicionar ele em qualquer lugar da, da minha cena Também não, não me importo muito com isso agora E usando o meu controle Eu faço as luzes percorrerem o, o caminho que eu, que eu precisar ou posicionar onde eu quiser que as luzes estejam. Lembrando que esses objetos também tem o, o target, né? também tem o alvo, então se eu quiser animar o alvo, eu posso selecionar ele e também animar ou simplesmente posicionar para onde eu precisar na minha composição que todas as minhas luzes vão acompanhar esse movimento. Então é isso, só lembrar dessa expressão. É uma expressão simples, eu simplesmente somo um movimento ao outro. E é isso. Obrigado e até a próxima.